Bom, estamos Boa noite Boa Estamos noite. ao vivo Estamos ao vivo aqui Pelo canal do Facebook da Com Causa fazendo, Promovendo mais um debate-papo Essa roda de conversa Que a gente tem Com a nossa gente da Baixada Com as pessoas Que são afins das nossas causas E na semana passada a gente teve a oportunidade de estar com a Ana Pilgo, de para conversar com o secretário de Trabalho, Sérgio, da, da cidade de Belfort E depois da nossa reunião, é, acabei falando com a Ana e com a Ilane, também nosso nossa, nossa companheira da Secretaria, sobre alguns dos serviços da Secretaria, além do assunto que nós fomos lá conversar, que eram algumas propostas da PUCAL de parceria com esta Secretaria. Bom, primeiro. Ana, boa noite, muito obrigado aí por nos atender. E se apresenta um pouquinho aí, fala um pouquinho de você. Tudo bem, boa noite, Adriano Dias, com causa. É algo assim, muito honroso estar participando de uma, de uma organização que participa e que se preocupa com as pessoas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao nosso secretário de trabalho, Sérgio Lins, né, que está ali de frente ao gestão, né? Eu quero aqui estar me apresentando. Eu sou Ana Trigo, funcionária pública há 21 anos, é, lutando pela causa do trabalho. É, sou ali coordenadora ali do CINI, da gestão técnica do CINI. Estamos ali junto ao nosso secretário gestor, respondendo, trabalhando, tentando uniformizar de melhor possível o atendimento à população. Estou ali já há quatro, quatro anos nessa parte da secretaria, e de muito me agrada, com uma equipe maravilhosa que é a família Cine, são parceiros, são colegas de trabalho, são funcionários efetivos que nos fazem é, acrescentar o nosso trabalho. Então, estamos ali para divulgar isso, quero aqui estar contribuindo as informações para que a nossa secretaria fique visibilizada para poder realmente as pessoas saberem o que encontrar, como encontrar e o que fazer. É, até mesmo dessa... Nessa nossa conversa, o que provocou a gente hoje tá dividindo dessa live, foi que é, a concausa ela foi dos um centros de referência em direitos humanos do governo federal e nesse nesse período, né, é, vários nossos profissionais eles contribuíram para o acesso à documentação civil. Então, primeira na verdade, o primeiro assunto que eu tive com a Ana foi o acesso à, à carteira digital que eu é, admiti que estava defasado, né? Eu não, não sabia como é que fazia isso, de, de, de, certo que desde essa época, é, há nossos colegas lá que, que fazem toda essa relação com as secretarias municipais, com a Emissão de carteira de Trabalho, com a Fundação deu 13 com o DETRAN, que facilitavam o acesso à documentação civil. E, pessoal, vamos por tópicos, por partes. Ana, acesso à Carteira de Trabalho Digital. O que, que é Carteira de Trabalho Digital? Como é que ela funciona? porque eu sou do século passado, então eu ainda acho a carteira de, de, de papel, de, né? De papel ainda. E você falou um muito relevante é sobre o registro no, no sistema do Ministério do Trabalho, que facilita até que não existam determinados tipo de fraude contra o trabalhador. Fala um pouquinho da carteira de trabalho, como é que isso é, é, melhorou, no caso, a atenção ao trabalhador brasileiro. É, então, Adriano, a carteira digital, ela veio para viabilizar, começando por causa da, de, desse sistema aí da quarentena de Covid, que não podia ter muito acesso, e aí foi criado esse programa, até mesmo para tipo de fiscalização. E é com recente. isso, facilitou é, é é recente, recente, recente, escola, recente. É, é recente, final do ano passado, e inclusive esse ano, a partir de janeiro, foi é, excluído, não permanentemente, mas temporariamente, para podermos estar fazermos a digital, a física que nós chamamos, né, de papel como conhecido, ela está suspensa e através da da, Eu não sabia disso. da portaria, é, foi, foi criada através da portaria 1065 de 23 de setembro de 2019. Ela já foi criada um pouquinho antes é, através do, é, do quinto artigo 5º, é, parágrafo 1 e 2 da Lei Constitucional do, do Ministério do Trabalho. Isso foi criado, e é uma, não é tão difícil, mas é algo que a gente precisa fazer e é, acostumar as pessoas, voltarem a acostumar, com a, principalmente com a digital, porque hoje tudo maior maioria é tudo digital. Então, você precisa simplesmente de um celular, de uma URG, a seu CPF, né? Precisa acertar, acessar a senha do COV, que é algo que, é, que te dá todo o amparo legal do INSS, onde está todo o registro do trabalhador. Se ele teve contrato, se ele teve assinatura de carteira, o que foi registrado, toda atividade de emprego dele é registrado pelo INSS. E esse link é direcionado dentro do INSS. A gente pede a pessoa para se direcionar, quem não consegue fazer em casa, você pode fazer isso em casa, só que algumas pessoas não conseguem por causa da geração da senha do GOV, que às vezes se complica um pouco, mas a gente consegue fazer lá é, direcionamento balcão para isso, RG, CPF e um telefone, é, que é do aparelho. Não existe mais número de carteira, a carteira é criada pelos três primeiros números do CPF e os três últimos. É o registro de feito, para poder a empresa conseguir registrar o trabalhador na, na, na própria empresa. É necessário, dessa maneira, ser é, feito né? a, a, a carteira. E com essa senha, o trabalhador pode acompanhar, inclusive, se o empregador está cumprindo as suas obrigações com a questão tributária, é possível isso? Sim, sim. E, a, a, por, conforme essa lei, o programa do empregador é diferente do, do site da, do, do trabalhador. Quando ele baixa, ele baixa dois programas completamente diferentes que se mutuam quando um tem um acesso ao seu trabalho. Ele, a, ele emprega a pessoa e coloca o código e isso pode ser acessado. Tendo controle de, de, de CBO, que é, o, que é o, a profissão... Né, o código da profissão, é, não, ter, não podendo lubridiar em nenhum momento a receita, porque isso é, é bem fechado, é bem ligado. É, essa carteira, ela te dá acesso a dar entrada no seguro-desemprego, ela te dá entrada a saber tudo que você fez na vida, emprego que você esqueceu, entrada e saída, o tempo foi contribuído. E com isso você tem todo, acho que, todo o acesso né, do, das empresas, e, e os vínculos que já foram empregados. Antes de perguntar uma coisa sobre seguro-desemprego, é, vamos lá do zero. Eu, eu quero ter uma carteira de trabalho nova, eu, Adriano. E aí eu moro em Nova Iguaçu, apesar de me considerar um cidadão baixado. Aí eu posso, na né, Iofobox, por exemplo, procurar a Secretaria e dar encaminhamento a, essa, a esse pedido? Você podem auxiliar nesse sentido? Sim. Sim, sim. A nossa secretaria não está só ligada, à, é, é do Estado. Nós temos sim, uma parceria então... com o Estado, o CINE é federal. Então, ele, qualquer uma pessoa pode dar entrada na carteira, pode dar entrada no seguro-desemprego, sem agendamento, sem nada. Só se apresentar com a documentação original e, e poder ir até lá. Você falou também sobre a questão do seguro-desemprego, que também estava desatualizado. Que as pessoas estão tendo alguns problemas por fornecerem a conta bancária em vez de fazer o um saque no, no, na caixa, na boca do caixa. O que que é isso? O que, que está acontecendo? Está vendo esse, esse esse problema que as pessoas estão tendo? Inclusive, parece que recurso devolvido, né? Isso comentou é comigo? Nossa conversa na secretaria. Vamos lá. É que, na informação, existe um espaço, quando você bota o número do requerimento, vai dando todas as informações e pedem é, a sua conta bancária. Só que está tendo muita fraude. A Caixa Econômica Federal tem devolvido a primeira parcela quando a pessoa coloca o, a conta bancária, principalmente de outros bancos. Então, a gente pede para que não coloque a conta bancária. E o segundo pedido, que eu quero deixar aqui muito esclarecedor, é sobre a, quando cai em exigência. Nome, nome de pai, CPF, o sexo, isso não precisa ser gerado outro requerimento. É só se dirigir a um posto do CINI que a gente faz o um acerto. Se o caso, o acerto é da Receita, junto ao seu CPF, sua identidade não está batendo, nós entramos no site da Receita, acertamos o CPF, damos o prazo para esse trâmite acontecer do acerto e automaticamente a pessoa volta e nós liberamos a parcela. Então, vocês lá é, são uma delegacia do trabalho, vamos dizer assim. Sim. É. A modo, a maneira... É, é até pouco um tempo que existia especificamente as delegacia vocês na parceria entre o governo federal, o governo do estado e o município de Guilherme entre as Secretaria de trabalho do município de Guilherme vocês são o que o pessoal chamava de delegacia do trabalho, né? É a, é, é, é trabalho, a secretaria. Né? É, não, é Sim. uma secretaria, né? Sim. É a secretaria Sim. do trabalhador. Onde o trabalhador Sim. pode, do balcão de emprego, tentar o um emprego, aliás, Sim. hoje nem é mais isso, da carteira digital, você emite Sim. a sua carteira, é, automaticamente, quando acabamos de baixar a carteira, já enviamos, já encaminhamos ele para o balcão de emprego, dali, se ele tiver uma carta, o seu perfil estiver se dentro de alguma empresa, ele já é encaminhado ao emprego, já com a sua carteira, e já é encaminhado, e o balcão hoje, ele assim, é, é amplo, não é só quem tem profissão, quem não tem primeiro emprego, jovem aprendiz... Os, os PCD, todos têm a sua chance de se empregar, se engajar no, no, no mercado de trabalho. É, você falou, além da questão do emprego formal, vocês também têm uma parte de fomento ao empreendedor. É, como é que funciona essa do empreendedor? Opa, isso aí é meu xodó, né? Eu sou a coordenadora dessa sala, é, ajudei, é. na, no nascimento dela, fui uma das parteiras, então isso aí para mim é um xodó. O MEI hoje, ele, ele, nosso microempreendedor, ele hoje faz uma renda muito grande dentro da, do Estado, é, do município. Explica, explica, gente. O MEI que virou uma... A pessoa fala, o registro do microempreendedor individual que a pessoa, é, ela passa a ser uma pessoa jurídica, ela passa a ser uma empresa. Jurídica, isso. Sim, é CNPJ. Sim. Isso, Na formação do MEI, ela se torna um, um, uma empresa, uma empresário. ele vai ter a sua própria empresa com o seu CNPJ, geração com multas, com pagamentos, obrigações, e também, eles também têm os benefícios, né? O CNPJ gerado, você pode abrir conta, você gera nota fiscal, você pode trabalhar, sair com né? vínculo, você pode entrar no vínculo estando legalmente legalizado, como microempreendedor. Então, então, vamos lá. Digamos que eu, é, eu tenha uma, uma, uma barraca de cachorro quente. Eu sei que isso é muito simbólico, sim. mas vamos usar esse sim, é, sim. Uma de cachorro quente, que tenha uma, uma, uma casa de bicicleta, ou uma Aí isso vai dependendo do porte, né? ou um bar, né? É, e aí eu quero me regularizar. Só que eu quero abrir uma empresa, vamos dizer, como é os moldes, né? uma empresa militar, ou, ou de... Ou, é, individual, mas me fugiu agora né? o termo, O Rodrigo é, eu vou, eu vou também brigar, vai, brigar, vai brigar comigo. É, eu, aí eu quero abrir, o Adriano, eu vou lá. Então, o primeiro passo que eu passo e os custos que eu tenho com isso. Ah, eu vou lá na Secretaria da né, entrada no meu meio, na mesma CNPJ. Né? Eu, eu tenho já o comércio, o serviço? Ou não? A pessoa pode abrir mesmo antes de, de é, ter, ter instituído, de ter constituído já a, o seu, seu, seu serviço no comércio. Como é que eu faço? Vamos lá. Você pode já ser um empreendedor sem estar registrado ou você pode querer começar um negócio como também eu vou te estender, não é só o um negócio, você é um cuidador de idoso, você pode ter seu MEI, você é empregada doméstica, você pode ter seu MEI, a sua, o seu próprio apresentação, e essa, isso gera hoje um grande balcão de emprego dentro da, dessa área. Quem tem MEI, quem é registrado, hoje é reconhecido, ele tem muito mais amparo judicial para estar também fazendo esse serviço. O que, que eu preciso para ser um MEI? Eu preciso de uma identidade, um CPF, um título de eleitor. Você não paga nada para se registrar como MEI. Não tem nenhum tipo de custo. Você precisa levar um telefone, por causa do código que nós geramos na hora, e precisa de um e-mail. Por quê? Também vai ser gerado um segundo código. Então, esses códigos é gerado no mesmo momento, é gerado, não é gerado taxa nenhuma no momento. Você só é registrado, pega o seu registro do seu CNPJ, e se você precisar já abrir uma nota fiscal, só se dirigir ao VARÁ da Prefeitura Municipal aqui de Roxo, que fica na Sobreloja, Sala 1, vai lá e já gera o seu alvará para gerar suas notas. Ana, quando eu começo a pagar? Todo dia 20 de cada mês é gerado uma... Hoje, o Média, você pode ter... Uma fomentação como 15 profissões dentro de um meio. Você tem então, várias opções. Dois, uma pode ter uma, uma atribuição só profissional. Uma atribuição, né, tem, isso. E até 15 é, opções profissionais que ela pode operar. A mais, 15, acrescentar. Você falou de pagamento. Quanto a pessoa paga por mês lá no dia? Hoje 20? a taxa, taxa mínima está em R$ 60,00, incluindo a taxa ISS e ICMS. Tudo a pessoa remessa, pagando não, ISS. ISS. A pessoa pagando esse MEI, você falou que tem uma cobertura, né? qual seria essa cobertura na questão do ISS? Desculpa, não deu um eco, ah, não consegui. Não, sei que o é, A cobertura que a pessoa tem com a questão do ISS, por exemplo, perdão, com a questão tributária que ela paga no MEI, qual a cobertura que ela passa a ter? Ao contrário da pessoa que está na informalidade. Ela tem a, que ele... Sim. a taxa que é paga, ela está coberta, né de, tipo ela tem um negócio, ela está ali, ela não precisa ter, pagar, pagar o alvará em si, uhum. porque ela é um pequeno negócio. Então, ela, ela, o ISS dela, o imposto sobre serviço dela é menor, uhum. a taxa é menor, e ela não precisa pagar todos os tributos, ela anula muitos tributos que tem que ser pago pela prefeitura tendo a licença liberada para trabalhar Sim. onde for necessário. Onde for é regular é para trabalhar tem que, tem que ficar regular também, isso ela vai estar regularizada porque... ela pode trabalhar sem sem ser pega é, tem que ter ah tem que fugir eu tenho que não... não ela ela é representada ela tem o seu registro se você falou sobre é, a sala do é empreendedor a questão de emissão de declaração perdão, que. Então, a, a sala do MEI ela Sim. te dá a emissão do DARF, que é a taxa que você paga, a, ah. a declaração anual, do, que é o, o, a receita nos cobra todo ano, né? A pessoa abriu esse ano, ela só vai gerar a declaração no ano seguinte, até o terceiro mês, como o imposto de renda normal. Ela vai lá e faz a declaração, emitimos essa declaração. Fazemos também orientação na nossa sala do MEI, que às vezes a pessoa tem o MEI e não sabe o que fazer, quais são os benefícios, nós fazemos essa orientação lá. E terceiro e último, deixa eu só botar aqui, também baixamos, porque é, tem pessoas que fizeram o MEI, a pessoa simplesmente fez por fazer, não sei o que fazer, a dívida morre? Não, a dívida vai para o teu CPF. Então, você então, precisa sei. estar legalizando, Ana, eu estou três anos sem, sem pagar, nunca paguei. Nos procura. Se quer continuar com o MEI, atualiza o atual e paga parcelamente. Ou parcela, ou vai tirando gradualmente, conforme o seu financeiro. Aí você uhum. pode ir pagando e no final vai estar totalmente legalizado. Então, se a pessoa não quiser mais ter aquele CNPJ... Você tem um serviço de, de, de baixa, baixa né? de encerrar aí, aquele já. meio, né? de encerrar isso. aquele, aquele CNPJ. Inclusive isso pode ser feito com é, um passivo, né, que ficar pode ser feito parcelado, né? pode ser negociado, isso é viável. Né? Pode. Tem pessoas que cancelam, baixam, né a o uhum. MEI e ela continua pagando para a dívida dela, porque a dívida vai para o CPF da pessoa. Sim, então, ela sim. paga para poder estar amparada, até mesmo legalizada feder... com, com um imposto de renda, com a sua vida financeira. A pessoa que não já é sócia de parte do quadro societário da empresa não pode ter MEI, correto? Se a pessoa... Ela, se ela estiver, for sócia de uma empresa, uma outra empresa, né? seja sócio administrador ou cotista, ela não pode ter o MEI. Digamos que eu, não. Adriano, sei que Por quê? O MEI, você tem que gerar... A tua renda é de 81 mil por ano. Se você hum. tem no seu CPF outra, outra renda, e passado isso aí, você já está é, ultrapassando, já sai disso, você já perde esse seu controle. O MEI, ele pode empregar uma pessoa. Vamos tem dizer certeza. que essa pessoa está dependente da empresa do MEI. Somente uma pessoa, pode? Só, para o Vou MEI, microempreendedor, somente uma. Se você passar pessoa. para o outro, vai aumentando. Então, a pessoa, vamos lá, tem lá para o pequeno comércio, um serviço, um conserta o celular, né? Eu quero estar regularizado. Eu pego, aboneio, e aí a pessoa que passa a trabalhar comigo, em também ficar de maneira irregular, né? o que pode gerar é, ações trabalhistas no futuro para esse Sim. empregador, né? em vez de encarar a situação como essa, a pessoa comigo, perdedora, pode ir lá e, e assinar a carteira, vamos dizer assim, né? Na é, você registra ele, é registrado. É registrado, é. E vai é ser descontado uma... e paga uma taxa, a do... mesma porcentagem, para o seu funcionário. É, é que tem uma turma que certos termos que é só assina a carteira. Hoje nem tem carteira para assinar. Agora é. É... <risos> que fica. É, mas certos termos ficam, né? Então, é, hoje você tem essas vantagens também. Falou sobre empreendedor. Vocês há pouco tempo também fizeram a, a entrega da carteira de artesão de parceria com o governo do Estado. A gente até Sim. se preocupou no portal C3. A, a matéria, foi de semana retrasada, se eu não me engano. Né? Sexta-feira. Foi semana retrasada. É, como, é que é, como é que foi esse processo, da carteira do artesão? Como é que gente é chegar nesse grupo lá? É, a, o artesão, ele, ele representa a cultura, né? os, os pontos turísticos, tudo isso que liga a, o trabalho manual com... A parte turística. Então, essa parceria com a Secretaria do Estado de Turismo ela foi criada com a apresentação. A pessoa fez a inscrição, apresentou o seu trabalho, que tinha é, o tópico de do, como é que se diz? de algum sinal de turismo, representação. Cristo Redentor na sua, na sua obra, é, o seu trabalho manual tinha alguma representação. Aí foi feita a análise e ali foi feito um programa, né, até antecipado pela é, gestão anterior, que foi começado esse trabalho, e nós demos esse segundo pontapé, que foi a entrega das carteiras. E hoje, nossa secretaria está ainda dispondo da, de novas inscrições. Estamos entregando a quem ainda não recebeu, pode procurar a secretaria com a sua identidade, caixero sua identidade e o próprio, não podemos entregar a terceiros pode-se uhum. se dirigir à Secretaria de Trabalho, que eu já vou estar passando no final o endereço de lá, Sim. e uhum. nós vamos estar entregando a carteira e fazendo registro, pelo menos fazendo a inscrição, não o registro, a inscrição para novos registros de, de novos artesões do município. É, voltando um pouquinho para a questão da empregabilidade, vocês lá têm é, um balcão de prêmios, você falou anteriormente, né? Quando, uhum. quando a pessoa já é, é, por exemplo, chegou lá, para tirar a sua carteira de trabalho, né? se não tiver e tiver um perfil específico já tem já esse serviço de balcão de emprego. Como é que funciona isso? É, o balcão de emprego é um registro, né, estadual, que todas as empresas apresentam e nós, o balcão, ele pega o registro, o perfil do, do candidato, identidade, CPF, documentação, escolaridade, tipo de, de cursos que ele tem. É, qual é o porte da família, ele faz todo um cadastro, que o seu perfil é como um link, né? Ele vai te dando a luzinha, a empresa joga um perfil que ela necessita, sempre pedindo base, escolaridade, experiência, algumas empresas não pedem experiência, algumas empresas pedem localidade, porque algumas não querem... É, por causa da distância, por causa da dificuldade, eles até mesmo do gasto de passagem, eles fazem isso às vezes por município, por estado. É todo Rio de Janeiro, todos, Magé, todas as empresas são ali registradas no balcão. E ali, é a, quando você joga um perfil pelo CPF ou pelo PIS, é, ele ali busca todo histórico do... do apresenta-se às empresas um histórico do perfil do... do, do... Sumiu agora. Do trabalhador. Do candidato, desculpa. Diz, como você falou, subiu agora, eu fui pegar água aqui para ficar na frente, subiu agora, foi subiu. subir. <risos> eu fui enviado aqui para aparecer para pegar água aqui. aí subiu uhum. agora. Desculpa. Não tem problema, Bom, não. É, é, vamos lá. Deixa, lei, só um, deixa só dar um acréscimo aí. O nosso Sim. balcão não é só para quem tem experiência. É primeiro emprego, jovem aprendiz. Tem o PCD. O PCD é uma, é uma área muito boa, que as pessoas às vezes acham que não pode arrumar um emprego. Pode, tem a sua vaga garantida. O que é o PCD? É, é, é, é, é os deficientes físicos, pessoas, físico, mental. É Pessoas que têm a deficiência física, mental, psicológica. Sim, Sim todas eu. Não, que para a gente é meio comum, né? Mas as pessoas, Mas sim, pessoas sim. Com, com deficiência, Porque né? É, é, é só, eu sei que é uma questão de, de referência, né? né? Mas só para deixar claro, as pessoas com deficiência, não portadores, que às vezes Isso. as pessoas, Nós nós nos, nós nos habituamos, né? Aos alguns de referência, então, a mais adequada seria as pessoas com deficiência. Bom, para além disso. Vocês também lá é, fazem fomento de. É, promovem cursos profissionalizantes. Né? Sim. Como é, que, tá, sim. Como é que, que funciona esses cursos? São parceiros né, que vêm como está chegando aí a com causa também, está chegando aí, né? Legal. A gente ainda precisa fazer alguns acertos, vai estar, vamos estar anunciando brevemente. É, já temos fechado a UNOPAR que são cursos né, de faculdade, cursos, alguns cursos técnicos rápidos, é, também totalmente gratuito pela internet. Presencial, são, hoje, estão muito poucos. Já fizemos mais. Né? Cuidador de idoso, já fizemos atendimento. Hoje, temos, junto com a parceria da Unopar, 60 tipos de cursos. É, só entrar lá, vamos, entrar, vamos colocar agora num link para as pessoas. E quem já foi interessado quiser, já pode procurar a secretaria e pegar o link para poder se cadastrar. Outros cursos que nós estamos tentando fazer com parcerias é para que as empresas encontrem no município, é, e isso eu agradeço muito ao nosso secretário Sérgio Lins, que ele tem uma visão muito ampla, porque não adianta você simplesmente só deixar o balcão de emprego aberto. Como é que você... As pessoas chegam lá, muitas vezes, sem capacidade, sem experiência, e vai ficar desempregado o tempo todo? Não a gente procura uma parceria com as empresas do município e ver a necessidade da capacidade que eles precisam. Estamos gerando com isso, é, juntar algumas vagas, aí a gente capacita, vamos dizer, o atendente, o cuidador de idoso, o... não sei, várias outras profissões que temos aí, e a gente atende eles da forma que eles necessitam. Capacitamos e enviamos para as empresas aquele número, e ali eles fazem a triagem, né, a entrevista, e ali pode, é, como é que se diz, conseguir ampliar mais esse, esse ramo. Tem empresas que vêm para alguns municípios que não conseguem empregar porque não tem a mão de obra qualificada. Então, isso nós estamos tentando é, fazer esse trabalho junto com a parceria das empresas. É, temos vários que eu não vou errar aqui falando em nome de cada um, o que eu posso errar, e eu não anotei essa colinha, não deu tempo, que lá é muito trabalho. Lá, a nossa Secretaria de Trabalho tem trabalho. Então, nós estamos aí e cada dia mais agradecendo, porque hoje a gente temos é, parceiros, como os nossos deputados, Daniela do Vaguinho e o Márcio Canela, eles têm trazido muitos subsídios para o município. E com isso, nosso gestor principal, que ama trabalhar e cuida do povo, muito bem, o nosso prefeito Vaguinho, temos feito uma parceria muito grande com isso. Igual a SEMASC, ela também é uma outra parceira, a nossa Secretaria de Bem-Estar Social, que tem brilhado com esse trabalho de parcerias de capacitação profissional. Estamos nos aliançando, fazendo uma aliança muito boa, e com vocês, parceiros, chegando, o negócio só tem a é aumentar. A, construir. a gente está começando a construir, só para registrar aqui, a gente procurou a Secretaria, pedindo uma articulação do jogo, que é um parceiro-tivo nosso, e a gente propôs lá que a gente faça um curso que não é exatamente personalizante não seria correto dizer, mas é, é um curso, eu acho, que pode abrir uma nova perspectiva quando nós começamos lá a ser profissionalizado, teria que ser muito mais aprofundado, mas é, muitas vezes nós aqui na bachada a gente é, parece que não, a gente é muito mal educado no sentido de achar que determinados setores novos ou a gente não pode operar não pode trabalhar daquela maneira. Então, a gente propôs lá, que é uma parceria da causa com o César, através do edital que nós ganhamos, com o apoio da empresa Mauro Engenharia, BigFact Segurança e Valor Serviços, que ajuda uma parte logística lá da gente, é, fazer um curso de capacitação de jornalismo comunitário é, com um corte específico para promoção e de defesa dos direitos da mulher esse edital a gente para pro, pro César. No começo do ano era para a gente executar nos meses de março a abril, né, por conta do Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, Dia Nacional da Mulher, mas foi exatamente o um período em que tudo novamente fechou, né? A gente teve o um processo de restrição, maiores, a secretaria para abrir esse, esse, acolher essa iniciativa do espaço deles, com a articulação deles, considerando que assim as pessoas têm dificuldades de deslocarem em outros territórios, outras é, cidades. E quanto mais próximo, melhor. São as pessoas, até porque essa rede de jornalistas, jornalistas comunitários é uma rede que tem que ficar consolidada. Não é simplesmente você pega uma pessoa de muito longe e deixa para lá. Se bem que hoje as distâncias são menores graças à internet, né? Mas então a gente fez essa primeira proposta e que outras ideias foi o que levou a, a, caiu a celular. Meu celular caiu. Bom, o pessoal que está assistindo, eu acho que ela foi pegar o celular e desligou a gente transmissão. Eu vou aguardar ela aqui para ver se retorna. É só um minutinho, vou, vou entrar em contato com ela aqui. Coisas da internet. Só um minutinho que está... Está voltando já, está voltando. Espera aí, espera aí. O Ó, acidente então você que perfeição. Agora você <risos> que sumiu. Cadê? Estou aqui. A trigo é, que é... não é e voltou. Co coisa da tecnologia, o celular. Nossa. Bom, é, bom. É, é isso aí. A gente é, encerrando, tá? É, Lembrando que essa, essa, essa nossa conversa pode ser... Podemos ter várias outras assuntos mais específicos. Vai ficar no, no Facebook da Concausa. Também vai estar disponível em breve no YouTube da Concausa. E no portal C3, que é o nosso portal de notícias. Além disso, é, trechos da nossa conversa de assuntos específicos. A gente tem feito isso com vários outros colegas que estão discutindo mais diversos assuntos. É, serão colocados nas nossas redes sociais. Para sempre, O pelo menos até não, não mudarem as regras da emissão de documentação, como você falou. Né? Então, eu queria que você primeiro, sem, sem, sem, sem passar se passar passasse contato lá da Secretaria, o endereço, as referências, para chegar lá, não faça o que o João fez comigo, né? Ah, Adriana, que é a Secretaria de Trabalho, Vem, aí eu fiquei lá. o lado. É, não tinha. Tá, bem, é... é, Eu só queria fechar aqui, deixando Sim. alguns serviços extra que nós também fazemos Sim. lá. Pode ser rapidinho? Sim, sim. Que é a emissão do CPF, acerto do registro pelo CPF, o agendamento do RG no DETRAN, junto ao DETRAN, a emissão de título de eleitor, recursos do próprio seguro-desemprego, que hoje temos que fazer muito isso por causa dos erros que acontecem, a emissão do KINIS, que te dá gratuidade em alguns serviços, a inscrição do INSEJA, as certidões de nada à Consta Federal e ainda vamos abrir agora a montagem de, de currículos, porque às vezes a pessoa não tem acesso, não sabe montar, nós também vamos estar aberto para fazer isso. Nós, onde nós estamos? Nós estamos aqui em Belfor Roxo, nas, na Benjamin Pinto Dias, 1305. Principal. Centro, na principal, ao lado da Casa e Vídeo, entre a Casa e Vídeo Banco Santander. André. Brinco que a gente fica atrás do ponto de ônibus. Mas é uma. A porta sempre fica fechada por causa da, do ar-condicionado. A entrada, o horário de 8h30 até meio-dia, né? E após o almoço, que nós fazemos a higienização, né? Almoçamos e já fazemos a higienização do setor, de 1 e meia até as 16h. Ficamos até as 17h. Só que o sistema do MTE só funciona até as 16 horas, sem agendamento, por ordem de chegada, com máscara a higienização é feita logo no, quando entra, mas não pode entrar sem a máscara, lembrando isso. E, e Ana, querendo, vou antecipar ao vivo aqui, que eu acho que a gente já está estabelecendo essa relação, o mesmo problema. Ontem, é, eu estive com o secretário de Cultura Bruno, de, de, de, de Alforros, ele falou sobre a, a abertura dos editais da lei da Lei Aldeblanc, né, para os dos artistas, dos grupos culturais da cidade. E é, eu assuntei com ele uma coisa que eu acho também muito relevante, que é, pode ser a elaboração de projetos sociais. E passar isso para as pessoas não é complicado, isso é uma coisa de, de duas horas de conversa: você monta, você mostra para uma série de pessoas da, da cidade, seja projetos culturais, esportivos, né, como elaborar esses projetos. Né? E aí eu. eu Falei com esse curso, eu vou começar com o pessoal lá do trabalho, que já engloba, né? A ideia é envolver um monte de setores para a gente estar, tá, a gente vai encaminhar um o físico, você esse curso, que é uma questão muito simples, é simplesmente dividir uma experiência, né? não é uma coisa tão... E mais importante que dividir experiência, como a gente falou no curso do Jovem Analista pelo Direito da Mulher, a gente está assessorando, está ajudando as pessoas depois, né, para que ela se desenvolva, para que ela é, atue internamente nesses é, caminhos novos, para né, que a gente puder viabilizar com essa capacitação, ou até mesmo, né, no nosso caso, a capacitação, até mesmo os cursos profissionalizantes que a Secretaria viabiliza. Tá bom? Por favor, passa para a pode falar. É só para completar que a gente tem um grande parceiro que é o Sebrae. O Sebrae de Nova Gostura dos apoia, é um parceiro lá da nossa sala do empreendedor. E também tem curso, tem palestras, inclusive vamos fazer algumas online agora sobre o MEI, como orientar, o que é necessário, quais as obrigações. Vamos estar fazendo isso também. E essa parceria, é claro, vai ser nota 10. Só avisa a gente para estar sempre divulgando, porque sou, o que acontece muitas, muitas vezes, a gente fica na nossa batida do dia a dia. E esquece de avisar para o vizinho que a está fazendo uma coisa legal. Às vezes a gente Não é verdade? É muito comum. Eu falo isso, não é só questão é do poder público, não. Os movimentos sociais, até o poder público também. Às vezes você tem um serviço ali, no seu próprio bairro, só que às vezes você não consegue é, divulgar isso com uma eficiência, que as pessoas se apropriem mais. É uma das funções, uma das finalidades da instituição, é tentar colaborar com essa rede de coisas boas, da e até tem um programa específico sobre isso. Porque qualquer iniciativa que o Poder Público estiver tendo, que positiva, ela tem que ser muito enfatizada, porque, lamentavelmente, as pautas negativas são, é, de maneira muito enfática, divulgadas pelos vários canais que a gente tem. Então, isso como... daí, ó... Eu... Não te cortando, desculpa, é. perdoa. É. É só só para rapidamente ficar do horário, é o programa mesmo do que nós participamos do BPC, Escola, né? do pessoal da portadores de deficiência, eles não sabiam que tinha o balcão vagas para esse tipo de, de, de, de, de assim, as pessoas que necessitam desse, desse amparo maior e assim, é uma falta de realmente nossa, de comunicação, erro nosso, que às vezes a gente esquece de contar e às vezes as pessoas não sei onde é, ou então, então a divulgação que a gente está tentando fazer hoje é que o povo e os nossos saibam o que nós temos para apresentar e temos muito, o nosso município, o nosso governo tem trabalhado para isso, o secretário Sérgio Lins, nosso secretário municipal de trabalho de Belfort Roche, ele tem brigado para isso ser alcançado, o povo precisa abraçar, tem benefício para eles, parceiros ONG, igual vocês agora, estamos acrescentando a UNOPA, são vários parceiros que estão acreditando nisso, e isso é muito bom, não só para a gente, como repartição pública, mas principalmente para o povo que necessita de ajuda. estamos aqui é. para fazer algo melhor. Eu particularmente sou entusiasta das políticas municipais porque estão as mais perto das pessoas. A gente tem políticas nacionais, é, até hoje a gente uma conversa sobre isso. Lai em Caxias, até com o pessoal de Buford, hoje eu vocês, o nome dele é Michael, ele está é, falando sobre a questão de fazer... As, as, as políticas, as grandes políticas nacionais, chegam lá na pontinha lá no bairro. Eu acho que esse é um outro desafio da gente, porque, só não é que não errado que foi que a gente teve, na Constituição, acho que eu comentei com vocês, é, a população, às vezes, ela não se apropria do poder público. Ela, ela reclama, mas, ao mesmo tempo, também não se apropria. Ela não ela não vai lá e utiliza, com, com, uhum. não né, é, busca mesmo ali os direitos. Então, a, a nossa disposição quanto instituição, quanto pessoa, é estar colocando mesmo a disposição lá, por causa mesmo quando a gente estava com uma sede do centro, tinha dois, três equipamentos públicos na mesma rua, é, entre a situação de U13 e as pessoas iam lá para tirar a documentação e a instituição da U13, a gente encaminhava para lá que a gente não tirava a documentação, né? a gente tinha relação para facilitar. Mas é o que você falou, as pessoas, não sei, até empoderadas de pegar uma ligada, pegar um telefone, e pedir uma informação então o que não é isso não é pouca coisa isso não é bobagem é importantíssimo é, vocês que estão lá na ponta ter carinho acolher essas pessoas as pessoas mais fragilizadas, mais precisos que chegam Sim. constrangidos argumentando a falta de informação a falta de cultura o que não é não os aleja de os direitos dela a gente tem que desmontar isso aí então, eu sou entusiasta eu, eu gostei muito da nossa conversa lá você está começando aqui hoje para que a gente faça dentro das nossas possibilidades mais coisas, né? Em abusto, estou indo, indo para Brasília começar a reestabelecer uma rede para conseguir é, estruturas, e recursos também para nossa região. Então isso aí a gente tem coisa mais direta para fazer, tá bom? Sama, por favor, tem que você passasse os contatos lá da secretaria, tá? O telefone, você tem de cabeça? Não, o problema não é que o nosso <risos> Tem um erro. Eu Nós já eu pedimos o reparo, e com esse reparo parece que vai ter que ser tro... foi trocado, e Não, realmente eu eu vou, pedi... vou te passar isso, vai ficar aí para você depois na... no Face, e agora o nosso endereço é o que eu te falei, se você quiser ah. que eu repita, tá? Avenida, oh. Benjamin Pinto... Avenida Benjamin Pinto Dias, 1305, Centro Belfor Roxo, ao lado da Casa e Vídeo, e ao lado de Santo André. No tá bom. Centro. Se você pergunta o meu telefone particular, está com causa daqueles que eu tô, também você. Tá centro. Ana, muito obrigado. Tá? Nada. A gente está divulgando por um bom tempo. O que é outra ideia de conversa? Outras pessoas que você queira também, pois, uma amiga, não só na, na, na área de trabalho. Pessoas que você falou que você tem a sua religião, tem a sua fé. Provavelmente, todo torno dela, tem um monte de gente fazendo coisas boas. A gente Sim. é, é simplesmente ajudar a jogar mais luz sobre essas pessoas. A função da gente é tentar contribuir um pouquinho com isso. Então, Sim. fica à vontade para convidar, né, usar os nossos canais, tá bom? E Ótimo. mais uma vez eu te agradeço e responde a gente lá para a gente poder caminhar as coisas. Bom? Claro que sim, querido, estamos disponíveis, é. eu agradeço, em nome do nosso secretário Sérgio Lins, essa parceria é. aí, é. esse carinho, esse respeito aí que você está nos dando, esse espaço para nós podermos divulgar o nosso trabalho, para poder alcançar muito mais pessoas, eu só tenho que agradecer, espero ter contribuído mais um pouquinho, estamos lá disponível, nossa secretaria abraçando com muito carinho e amor, tá? Muito tá obrigada bom. a todos. Muito obrigado, boa noite, um beijo na filhota que Dois. ajudou a gente aí, foi Doce. A Ana Beatriz, a Ana Beatriz, <risos> ela, é, ela é meu socorro para tudo aqui. É Muito obrigada, Adriano, parabéns, boa sucesso, boa noite. Boa noite.